Bom dia, Ser de Luz! Que alegria estarmos juntos novamente! Hoje é o nosso quarto dia do ciclo de Decreto de 21 Dias com o Arcanjo Miguel de Cura, Proteção e Limpeza Espiritual que trará a abertura de caminhos além de um novo sentido no propósito e significado na vida. Sinta a presença do Arcanjo Miguel te banhando com uma energia amorosa. Não esqueça de ativar a legenda deste vídeo para me acompanhar. Ou fique à vontade, se preferir imprimir o decreto do link que deixei nas descrições deste vídeo.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 Eu sou livre. Eu sou livre. Eu, o ser conhecido como diga seu nome. Nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e a cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem a meu bem mais elevado. Nesta vida